Salve aí rapaziada, começando mais um vídeozão bolado de Free Fire aqui pra vocês Antes do vídeo começar, se você gosta de Free Fire, mano Eu já vou pedir pra você, logo no início do vídeo Deixar o seu like aí, mano, que vai me ajudar Bastante mesmo, se você Não der o like nesse vídeo, hoje Você vai morrer pro Zeca Carrinho na ranqueada E vai perder 50 pontos Então deixa o like pra você não perder 50 pontos Na ranqueada, beleza? E se você é novo aqui no canal, não esquece De, de clicar no botãozinho vermelho aí Embaixo de se inscrever Veja, rapaziada, vai me ajudar demais mesmo E o seu like é muito importante Vamos bater 2 mil likes nesse vídeo Vocês conseguem, então já deixa o seu like aí Que me ajuda bastante, e lembrando, like Todos os dias na Nono Live. Primeiro link da descrição, lembrando que rola lá Sorteio todos os dias, clique no primeiro link Me segue lá, cria sua conta, baixa o aplicativo E tamo junto, fechou? Rapaziada, hoje é um videozão diferente, como vocês podem ver Tô aqui na tela inicial do Free Fire porque eu entrei na conta da minha namorada, e eu vou entrar pra poder ver o que que ela tem, vou ver o rank dela, vou ver tudo, eu não, nem sabia que ela jogava Free Fire, tá ligado? E eu quero ver tudo, ela joga com o irmão dela, mas enfim, mano, vamos ver como tá a continha dela, lembrando, se você quer que eu faça um vídeo com o um duo, jogando duo com ela, dando presente pra ela, deixa muito like, se inscreve no canal, fechou? E deixa nos comentários também o seu nick, porque a gente vai fazer a seletiva pra guilda lá, e então você tem que ficar ligado na Nono Live também, enfim, mas comenta seu nick aí, que a gente Pra escolher um pessoal, fechou? Então se mais delongas, longo, vamos clicar aqui em iniciar jogo E vamos ver como é a conta da minha namorada Até eu tô curioso, mano Olha só, ela é platineia Platina, a gente poderia dar uma força pra ela, né, mano? para ela, pra mestre Enfim, hoje aí, ó É, no caso, hoje é dia 31 Exatamente, dia 31, pacote elemental da água Olha, mano, nem eu tinha visto isso aqui, mano Alma Cristal por... Nossa, mano, 799 Essa skin doida, eu nem vi ainda eu Vou entrar aqui pra poder ver com vocês Tá, aqui tem o um passe de elite normal Todas as coisinhas que tem no Free Fire, supermercado Vamos ver, ah, aqui, ó, volta às aulas Vou ver se ela tá fazendo tudo certinho, bonitinho Pra poder conseguir o um negócio de trocar nick porque, eu... porque é isso aí, rapaziada Vamos ver, acho que é tudo isso Basicamente as coisas basicona Enfim, vamos lá, olha a quantia de... Olha, rapaz, ela tem a P40 Rapaze Setado, ela pegou a calça que nem eu peguei essa calça ainda, mano, pra vocês terem noção. Caramba, ela tá adiantada, hein, mano? Deixa eu ver. Cadê? É... faço login. Rapaz, ela tem essa calça e nem eu peguei ainda, para vocês terem noção. Caraca, deixa eu ver aqui a coleção dela. Mano, peraí, aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é um negocinho. Assim. Olha, tá platina 3, beleza? Mano, eu posso colocar ela no, no, no Dima assim, ó Pô, facinho, hein, mano quem, quem é que eu ajudo ela? O nick dela é JBB03, rapaziada Pode adicionar e pode flodar ela à vontade Tô nem aí, pode adicionar <risos> Bom, tem todas as coisas aqui, olha Tem a mochilinha, tem as paradinhas e, mano, olha, tem... Mano, ela tem umas paradas da hora, mano Se liga aí Deixa eu equipar aqui pra ela, né Olha isso, mano Ela, ela conseguiu a P40 permanente, maluco A bichinha tá braba mesmo, hein, mano Ó, oh, já tá com os negocinhos. Caramba, rapaziada, Na moral mesmo, mano, ela tá evoluída. Eu, eu achei que eu ia entrar na conta dela, não ia ter nada. Ela tem uns emotes aqui, ó. Caramba, deixa eu ver aqui os emotezinhos. Ó, oh, esse aqui, nem eu tenho esse aqui. Tem os emote até do gatinho. Rapaziada, a conta dela é daorinha até, hein, mano. Bom, se vocês querem que eu faça o um vídeo dando presente pra ela, colocando Dima, fazendo todas as paradas aí, é nóis. Eu tenho ela adicionada, mas eu nem sabia que ela jogava. Ó, oh, ela tem uns caras aqui adicionados, pai. Olha yeah. eu aqui, ó LGS Ravanildo, tá? De minha 1 um. Vamos ver o top global como é que tá E, mano, eu vou, eu vou, vou sair do platina pra ela, mano ó, Tá o coisa aqui E os caras convidando ela aqui pra jogar Sai daqui, rapaz Só joga comigo, só Vai pra lá, pio piorhento Enfim, vamos ver se tem um sorte royal aqui Vamos roletar, quem sabe a gente não ganha uma skinzinha pra ela Pensou? Eu roleto aqui e ganho pra ela Vamos ver No grátis Aí, meu Deus do céu. Aí vai, dar, vai, dar, vai ser sorte mesmo, hein? Ó, ganhamos aqui um bagulhozinho pra ela. Tá bom. Tá, aqui elas não tem uns tickets, não tem uns, uns negocinhos. E é isso aí, rapaziada. Vamos jogar uma rankzinha aqui pra ela. Só pra gente já subir aqui pro. Pro Platina 4, rapaziada. Vamos lá, então, jogar uma ranquezinha na conta da minha mina. Bom, rapaziada, tamo caindo aqui já na ranquezinha, né, mano? Tem dois caras, só tem scanner, mano. Eu não sei quais as outras paradas que tem aqui. Não tem. Nem vi se tinha token ou não. Só sei que eu já coloquei aqui, mano. Vamos tentar pegar a chupetinha. Vamos cair lá em observatório, porque é um lugar bem safe. E até porque eu quero dar buiar, né, rapaziada? Eu quero ganhar e não quero perder ponto na conta dela, né, mano? Porque vai que ela fica bolada comigo aí. Mas enfim, mano, vamos pegar a espetinha E é isso aí, Ah, não, tá com fogueira, beleza, fogueira pelo menos é bom Não solo, solo pra jogar Geralmente seria um airdrop Que eu acho que ficaria melhor É, sei lá, enfim, rapaziada Vamos pegar a espetita aqui e vamos cair lá em observa E vamos lutear Lembrando que eu quero ganhar pontinho, hein, rapaziada Quero pegar pontinho pra ela Vamos tirar ela aqui já do É, quem sabe, mano Na moral, rapaziada, se vocês querem que eu faça mais vídeo Aqui na conta dela Deixa um like aí, mano, o like de vocês é muito importante Ajuda bastante mesmo, né Pro vídeo subir aí, enfim, mano Então, fortalece nós aí Com o likezera, fechou, rapaziada Hum, tamo aí, a jaca... Com, com um kitzinho maneiro, só preciso de uma P40, rapaziada A P40 aqui, mano, é o essencial na rank, velho O essencial na rankzinha, meu E vamos que mano, lembrando que ela joga pelo celular, tá? É, eu acho que ela joga, não, não tem PC Então, tem que jogar pelo celular ela joga, né, rapaziada? Então tem que levar em consideração isso aí também Ela é pratinha. vamos, vamos tirar ela da, dessa vida do platina, né, galera? Vamos tirar, mas, mas enfim, mano não, não é querendo zoar os platininhas, não e eu vou fazer um vídeo também jogando duo com ela pra ver como ela joga, né, mano? A gente tem que, pô, analisar aí se ela joga bem, se ela não joga bem, se ela joga mal. Enfim, a gente tem que fazer um videozinho aí analisando a habilidade dela, né, mano? E outra tem que levar em consideração também que ela é menina, né, clã? É óbvio, né, ser é minha namorada, mano? Aí é sacanagem comigo mesmo, né, pô? Namorar um menino aí, pô? Tá, enfim. Vamos aqui pegando todas as coisitas e lembrando, mano... É. Eu tenho a obrigação de ganhar, né, mano? Só tô zoando tanto assim, se eu tô falando tanto, eu tenho. Eu tenho que ganhar, pelo menos, o. Eu tenho que ganhar ponto. Basicamente isso. E enfim, mano, não, não tô encontrando aqui as coisas que eu quero. No caso, P40, as coisinhas, porque P40 é. Yeah, eu, eu eu, mano, eu odeio jogar de um. Vocês não fazem ideia o quanto é ruim. E, mano, fazia muito tempo que eu não jogo com personagem de mulherzinha, né, mano? Personagem de mulher, eu, eu, depois que eu costumei jogar com personagem de homem, beleza, não é partida de mina também. Depois que eu costumei jogar com personagem de homem, mano, na moral, só comecei a jogar com, com o minha mano. O Aminho, sei lá, na minha opinião, é bem, bem melhor. Sei lá, dá a impressão que ele é mais lerdo, mas. Enfim, não vi nem as habilidades que tava aqui, como eu disse pra vocês. Eu preciso de uma mochila maior pra poder carregar aqui minhas coisas. Olha a mochila dela, que doida! Agora que eu fui reparar também, mano. Caramba, mano, vou deixar ela gemadona, rapaz. Vou deixar ela gemadona, que é a skin do cubo Brincadeira, aí também não, né? Pra ganhar o cubo aí tem que ter muita sorte Tem que roletar muito Mas enfim, mano, eu vou jogar ruxadão também, mano Não vou ficar, tipo, ai, paradinho aqui Assim, assim, assado Pode ser que eu fique no final Mas agora não, não tem um porquê de eu ficar paradinho, não Agora o negócio tem que ser ruxadinho mesmo Só vamos pegar aqui os, os negocinhos E eu tô com muito medo de morrer Porque eu tô me achando muito e chega lá, eu... toma a bala <risos> Opa, mira com a e gel Pelo menos isso Tá, deixa eu dropar essas coisas, dropar não, deixa eu jogar fora Olha aí, eu fiquei cego com o próprio negócio, rapaz Tá, mais um gelzinho Opa, dois, aqui tem que ir aqui pra baixo Então galera, onde a gente pode pegar aqui, mano? Os lugares que a gente pode acabar indo, né? Vamos ver, mano, vamos, vamos lá pra onde a gente voltou Vamos pegar hangar e depois colocar tower, eu acho que vai ser melhor, né mano? Porque olha isso, eu acabei de lutear agora Agora que eu tô indo pro ruchadão tem, tipo, 26 vivos, galera. Tipo, mano. Nossa! Tomei dano, meu nó. Que merda é essa? E lembrando, mano, tem que tomar muito cuidado. Pra quê? Pra quê, é Pra não... Como é que eu posso dizer? Ao entrar em guarita, porque os caras ficam se escondidão, guardado nas guaritas mesmo pra poder segurar ponto Tá ligado? Os caras aqui gostam de segurar ponto mesmo Ó, só tem três kits agora, mano, que merda, velho Eu tava muito bem, mano Porque essa merda foi bugar tudo, cara Mano, vocês não vão acreditar que caiu a minha internet, velho Na moral, no meio da ranqueada e eu precisei entrar em outra Mas vocês não vão acreditar também na outra coisa que eu vou falar pra vocês Vocês acreditam que eu ganhei ponto ainda, mano? Eu caí, minha internet voltou agora E tipo, eu ganhei ponto ainda, mano Porque tipo, não tinha quase ninguém vivo Nem lembro se matei gente ou não Mas enfim, rapaz, estamos suavão Suave, suavão E aqui é nós metendo os balão Cadê os caras? Rapaziada, acho que tem cara aqui em cima uh! misera Miséra Não sei se tem mais cara aqui ou não Mas vamos ficar no cover, né? Pelo menos pegamos uma kill. Agora a gente que pegou uma kill, a gente vai ganhar mais 50 pontos. Agora vai contar a primeira do dia, mano. Então vai ser, tipo, o dobro, mano. Rapaziada, cara aqui, ó. Toma, fera. Aqui agora o bicho começou a pegar fogo, mano. Aqui embaixo tá cheio de mina. Tem mais cara lá pra aquela casa. Ih, mano. Ó, mais cara pra cá, maluco. Ó, quiser carrinho. A safe tá jogando totalmente ao meu favor, tá ligado? Não tem motivo nenhum de sair daqui pra poder jogar ruxadão Nossa, tem que torcer muito pra mim não tomar uma bala aqui Ah, é estamos jogando fina fino do fino, ó Aqui é safe, suave, suavão Tenho mais três vivos só ficar ligado pra não tomar um balão. Acho que daqui não vai, não vai vir ninguém. Tem que ter info dos caras, mano. Né? Esse é OB, ó. Aqui, ó. Peguei info. Mas o cara lá já tá... Tá mais ligadinho que eu, né? Ixi, rapazada. Já matou aqui. Rapaziada, eu e mais dois, hein O cara pegou o um muro, o outro pegou a casa Caraca, molecada Os caras aqui tão firme e forte Nos pontinhos mesmo, hein, clã Vamos ficar ligadão aqui Vai papar GG buiar rapaziada Buiar rapaziada <risos> Que platina mano Aí galera eu só segurei pra poder dar o buiar né mano aí, ó, Vamos ganhar ponto pra caramba aqui na conta da minha mina Parabéns aí Julinha né Aqui a pouquinho você sai do platina vocês querem que eu faça um vídeo saindo do platina aqui na conta dela Talvez até tentando pegar mestre é nóis, rapaziada, tamo junto Abração aí, ó, espero que vocês tenham curtido Aí, ó, Platininha 4 Já vou arrancar a do Platina já, mano, pode ficar sossegado aí, rapaziada Demorou? Então é nóis Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, olha, mandando mensagem aqui. E tamo junto, mano, se você curtiu o vídeo É nóis, até o próximo vídeo, rapaziada Falou!